O Centro Vocacional Franciscano estava localizado em Agudo, no Seminário Medianeira. Por decisão do capítulo de 2007, a província optou por Centro Vocacional Franciscano no Vale do Taquari. Procurando-se um local, achou-se esse espaço para que se estabelecer o Centro Vocacional Franciscano. Então, em 2007, foi decisão capitular. 2008, no final de 2008, os primeiros frades que constituíram o centro vocacional foram o Frei Valdecir Gusson, Frei Gregório Wolfgang e Frei Vanderlei File como secretário da animação vocacional da nossa província. No início de 2009, os frades começaram a fraternidade aqui neste local. Também destacamos que o Centro Vocacional Franciscano tem o objetivo de acolher vocacionados que querem conhecer a vida franciscana. E após fazerem a experiência do conhecimento da vida franciscana, depois continuariam as etapas subsequentes da caminhada da vida franciscana. O Centro Vocacional Franciscano ele marca a presença também aqui na comunidade. Desde a sua criação, a comunidade sempre esteve muito envolvida, ajudando, participando da caminhada, junto com os frades e também os vocacionados que aqui se encontravam. Hoje, percebemos que o centro vocacional ele tem sua importância na nossa província, pois também é um espaço onde, a partir da referência, os candidatos querem também ali residir e conhecer e fazer a sua experiência do discernimento vocacional. Queremos destacar que atualmente, aqui também no Centro Vocacional, encontra-se a Secretaria da Animação Vocacional da província. E a partir dessa Secretaria, também se faz todo o trabalho de animação vocacional aqui no estado do Rio Grande do Sul e de modo especial nas duas dioceses de Montenegro, e também de Santa Cruz. O Centro Vocacional Franciscano, ele quer irradiar e dinamizar toda a espiritualidade franciscana, para que isso possa também ser sinal de presença no meio da comunidade, no meio da, das paróquias onde nós, frades atuamos.